gente, nós fomos pegos de surpresa hoje, começou as obras aqui novamente o no pedágio e nós estamos em dúvida se realmente foi liberado né? nós vamos amanhã na prefeitura novamente, para saber se, se foi dado essa alvará novamente, mas independente de qualquer, de qualquer coisa amanhã, 7 horas da manhã nós vamos estar aqui novamente, vamos fechar não a estrada, vamos fechar aqui o um acostamento aqui a obra, mas vamos deixar voltar a trabalhar, até nós tivermos uma resposta lá da prefeitura. É, então está todo mundo aqui. A da escola, a, escola é a, a, a vereadora Cida Cicu, estamos todos nós aqui nessa, nessa batalha. Aqui. Tá, João? Obrigado. Só queria frisar que nós não vamos arredar o pé, certo? Nós estamos buscando na lei a abertura para que isso aqui seja... Do pedágio. Ó, nós estivemos aqui hoje, domingo à tarde. O pessoal está trabalhando na, na, na obra. Conversamos com o pessoal da, dos operadores. Amanhã, 7 horas, a população que, que for contra a construção desse pedágio está convocada para mim amanhã aqui para a obra. Nós vamos parar o carro nas laterais da obra. Não vamos impedir o trânsito, mas o trabalho das máquinas. E amanhã o o engenheiro responsável vai estar aqui às 7 horas e a conversa tem que ser direto com ele, senão não tem solução. Tá? Então, a todos os moradores da terceira, quarta, Ramal do Mogno, cidade, quem que for, que tiver interesse, que for alta florescente que sangue na veia, tem que estar aqui amanhã às 7 horas da manhã para nós parar essa palhaçada que estão fazendo com a gente. Beleza? O pessoal do pedágio trabalhando aí ó filma, filma ele. Aí, ó, o cara da pá, da empreendeira, usando só para o pessoal sair da frente aí, ó. querendo passar por cima, e tem um desvio para eles poderem passar aqui nas faltas, estamos aqui encostado. tudo molhado debaixo da chuva aí, ó.